A Justiça do Trabalho manteve a justa causa aplicada a um motorista de ambulância, em sorriso. Ele foi dispensado por dirigir de forma irresponsável, colocando em risco a vida das pessoas que ele socorria e dos outros profissionais da equipe. O próprio motorista reconheceu durante o processo que cometeu algumas irregularidades, como dirigir acima da velocidade e usar fone de ouvido. Colegas de trabalho também confirmaram que ele dirigia de forma irresponsável, dando, inclusive, cavalinho de pau durante o serviço. Com base nessas evidências, a vara do trabalho de sorriso avaliou que a empresa comprovou os motivos que levaram à justa causa.